Aprenda como conquistar uma boa reputação. Como já deve ter ouvido por aí, a reputação leva uma vida inteira para ser construída, mais segundos para que se destrua completamente. No entanto, é necessário que compreenda que não se pode mudar o passado, mas se pode construir um novo futuro. Ter uma reputação manchada não significa necessariamente uma sentença definitiva e imutável é lógico que deverá arcar com os fardos de suas escolhas, mas que também pode escolher reconstruir sua casa após a tormenta. Portanto, o intuito desse vídeo é te ensinar a construir uma boa reputação, independentemente de já estar boa ou não. E, aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa? Algo do qual deva saber é que a reputação tem muito a ver com a crítica, já que vivemos em sociedade e as relações englobam opiniões alheias, essas das quais você não consegue ter o controle diretamente, mas que também não deixa de ser possível de apurar sua notoriedade. Logo, sua reputação pode ser o responsável por fazer com que as pessoas busquem conhecer mais sobre você, tanto que os indivíduos preferem perguntar primeiro para as outras pessoas sobre alguém, antes de conhecê-la, para que assim já tenha uma base de quem é tal pessoa. Portanto, se a sua reputação não for boa, é provável que faça muitos perderem o um interesse em te conhecer. Além do mais, nada se ganha negligenciando a própria reputação, pois quando você não se preocupa com a maneira de como as pessoas o veem, você está, de certo modo, deixando com que elas decidam isso livremente por você, Logo, não permita que a opinião pública te defina sem que, ao menos, você tenha tido participação. Queira ser dono do seu próprio destino, pois uma reputação sólida amplifica sua presença e aumenta sua força. Sem que, ao menos, você precise aplicar muita energia para isso, cultive cuidadosamente sua reputação, tomando os devidos cuidados para construí-la aos poucos e sobre bases sólidas. Portanto, sabendo que são as pessoas que farão a sua reputação, trabalhe com base em evidenciar qualidades importantes, tais como generosidade, honestidade sabedoria, fazendo com que sua reputação seja vista como uma qualidade inerente a você. Além do mais, uma das vantagens em se ter uma boa reputação é que esta lhe confere autoridade, te livrando até mesmo de suspeitas. Por exemplo, Aquele que é conhecido por sempre dizer a verdade conquista o poder de mentir e trapacear eventualmente, sem que levante suspeitas, porém não se engane, pois com o passar do tempo, não há cortina de fumaça, pista falsa, sinceridade ou mesmo qualquer outra tática capaz de encobrir a verdade de suas intenções, caso as pessoas consigam idealizar o verdadeiro motivo do qual usa sua reputação, uma vez conquistada sua reputação, você a deve defender implacavelmente. Além disso, caso seja atacado em sua reputação, jamais demonstre preocupação ou desespero. Não haja com base na raiva, tampouco levante a voz para defendê-la, pois isso apenas irá revelar inseguranças, fraquezas e até mesmo falta de confiança em sua reputação, permanecendo assim uma camada de suspeita aos olhos das pessoas pois essas se perguntarão sobre o porquê de tanto desespero para se defender, pressupondo desse modo que talvez possa existir alguma verdade nisso. A maneira mais correta de lidar com isso é adotando táticas mais brandas, tais como a ridicularização, o que é capaz de tornar a sua reputação ainda mais forte, pois você tem noção de que a difamação e insultos são táticas fortes, mas que nesse ponto se tornam mal vistas podendo atrapalhar mais do que ajudar. Por outro lado, farpa gentis e chacotas, no entanto, sugerem que você tem noção suficiente do seu próprio valor, a ponto de dar umas boas risadas à custa do seu rival. Portanto, torne sua reputação dessa maneira inquestionável e esteja sempre alerta aos ataques em potencial. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma e se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal,